Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Diante da Cruz, da cantora Aline Barros. Ok? Antes da gente ir o tutorial, então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Essa música tá em Ré maior, depois ela vai subir para Mi maior, tá? E se você ficar até o final desse vídeo, eu ainda passo aqui a forma como você vai fazer o dedilhado na música, tá bom? Vamos lá, então? Introdução. Ré. Lá com Dó Sustenido Si menor Ré com Fá Sustenido Sol E aí vem aqui um Lá com quarta Lá E Termina no Sol, ok? Lembrando que eu estou usando a versão ao vivo, tá? Tem um vídeo aí da MK aí Tem uma versão ao vivo, eu estou trabalhando em cima dela, beleza? É, em cima dessa base, Lógico, você vai fazer apenas a mão esquerda, né? Tá. E aqui a gente vai fazer a melodia da introdução na direita. Então, sobre o Ré... Em quarta, lá e para no sol, ok? Vamos fazer mais uma vez devagar, ó. Sol maior, ok? Fez isso aqui, a gente começa a parte cantada. Vai começar em Ré com Fá sustenido Ó Deus, Sol, Ré né? com Fá sustenido, Sol Lá Si menor, tá? Vou fazer essa parte toda. Aí depois Ré com Fá sustenido, Sol e Lá até aqui. Então vai fazer ó, ó Deus Mi Sol eu acho que eu falei mesmo, né? Começou a presepada, Ré com Fá Sol, Lá, tá? Vou cantar o lá em cima para não levar um, umas tijoladas do YouTube, vamos lá! Beleza? Aí seguindo a mesma sequência, né? Mesmo quando falho, eu sei me ama, mas a gente vai fazer, ó. Beleza? Aí segue a mesma ideia. Agora a parte está presente, então está. Né? Não sei se é assim que se, se fala essa palavra, né? <risos> e aí eu faço aqui, ó, o um embromation aqui. Continuando, ré que faço tenido. Tá, em todo tempo, né? Tempo. Sol. Eu sei me amas. De novo, sol. Eu sei me amas, tá? Então, vamos lá. Estás presente, ó. Eu sei, né? Sei, me amas. Beleza? Aí agora a gente vai a parte do próstrum diante da cruz. Vamos lá? Então vai ser Ré, igual a introdução, né? Lá com Dó sustenido, Si menor, Ré com Fá sustenido, Sol e Lá. Tá? Então vai ser duas vezes aqui, ó. Rostro Mi diante da cruz Vejo sangue de Jesus Nunca houve amor assim Beleza? Aí, ré de novo Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tá? Até aqui Vamos cantar o Lá A mesma sequência, beleza? Aí na versão ao vivo da Anny Barros tem uma passagenzinha aqui antes de voltar, né? Tá, gostar ou não gostei, né? Prefiro do Rio Song, mas vamos lá: ó. É, Mi menor, Sol. É isso aqui Vou Passar para vocês aqui esse ritmo. Ó. Literalmente isso ó. Agora o restante da música a gente vai só passando aqui porque é sempre a mesma repetição para chegar na outra parte, tá ó. Tu és meu guia, a mesma coisa tá vendo Meu protetor. Vou falando a letra aqui. Tua mão me firma. Eu sei com a o nariz aqui, me ama. De novo eu sei me amar aí faz de novo né próstro me da cruz vejo sangue de jesus tarararararar beleza e vamos dar prosseguimento aí é, agora vai vir aquela parte o véu rasgou o caminho abriu tudo consumado está tá sol o véu rasgou tá lá o caminho abriu si menor tudo com sol né com sol tudo consumado sol com si está só repetir Pararará. O meu convite é para você se tornar aluno do curso, ok? E ter o teu suporte diretamente comigo, tá? Até para você aprender uns dedilhados, um encadeamento, que aqui eu estou tocando bem simplesinho, né? Daria para fazer, né? Música fazer uns negócios mais enfeitado, tá? E aí essas técnicas eu só ensino dentro do curso, tá bom? Continuando, né? E outra, não esquece de falar de onde você está assistindo esse vídeo aí para eu poder saber de onde você está, tá? Estados Unidos, África, onde você está, né? Bahia, São Paulo, Rio, beleza? Continuando. É... E aí agora vai vir aquela parte, né? A terceira parte, né? E quando tudo eu tô lendo a letra, tá? É, se acabar, então vamos lá Ré com Fá sustenido Então, ó, fez aqui, ó Tudo consumado está Aí vem, ó E tudo tu, tu, Beleza? Aí a mesma sequência, né? Se acabar E essa cifra tá aí na descrição para você baixar, tá? Ré com Fá sustenido Estarei fazer o Próstrume todinho lá, Próstrume diante da cruz, a gente já viu, né? Depois que fizer isso, tá, vai subir o tom, então vai acontecer isso aqui, ó, deixa eu me achar, sua glória já chão, me separa aí ó, aqui ó, vai subir para mim ó, vai vir para cá, ó, próstrum Vou fazer de um jeito mais fácil aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui, ó. Mi, próstro, mi, diante. Tá vendo? Si com resto sustenido, tá? Da cruz, dó sustenido menor. Vejo sangue, de Mi com sol sustenido, Jesus, lá. Nunca houve amor assim, si. Mi de novo. Sobre a morte, já. É, si com resto sustenido, né? Já vem assim. Dó sem menor Dó sustenido menor Falando tudo enrolado né Sua glória o céu Mi com sol sustenido encheu Nada irá me separar Beleza? Na versão ao vivo Que é a versão que eu tirei Aí volta pro véu rasgou o caminho se abriu E termina nisso, tá? Qual que é a sequência? Agora um tom acima Lá O véu rasgou o caminho abre. Então, ó Lá Dó sustenido menor Lá Lá com Dó sustenido e Si só isso, tá? Então o véu rasgou Caminhar, Tarará, e aí vai fazer isso três vezes e vai acabar no Si, vai acabar, né? Tudo com está. E acaba aí, ok? Você pode fazer a famosa pulsação, tá? Tá vendo? Então, vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. para mudar de acorde aqui, lá com dó ostenido né? Si menor. Um, dois, três, quatro. Beleza? Um, dois, três. Você pode fazer também um dedilhado que é aqui, ó. Até me perguntaram esses dias, né, como que é esse dedilhado que eu uso polegar da esquerda. Então tá aqui, ó. Acho que foi a Bruna, né, que me perguntou. Aí nesses invertidos você não precisa dedilhar não, tá? Porque senão pode complicar muito. Então ó. Né? Fica aqui, ó Simples tá, fica muito bom para tocar. Basicamente, eu uso isso. Tá, é que eu coloco umas notas de passagem no meio dos dedilhados, mas basicamente eu toco tudo assim, entendeu? Então, se eu fosse tocar. Parece que tem muita coisa porque eu vou preenchendo, mas a ideia, a base, é sempre esses edilhados, tá? É sempre a pulsação. E aí, no meio da pulsação, que eu vou preenchendo com notas de passagem e tudo mais, tá bom? E aí, se você quiser se aprofundar mais nessa questão, o link está aí na descrição para você se tornar meu aluno, beleza? Bom, gente, é isso aí. Um abraço a todos vocês. E aí, a gente se vê nos próximos vídeos aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau!